Agora a sequência com repetição. Essa edição foi feita juntamente com Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina, dono do criatório Prorrogação. Eu vou colocar, depois da minha explicação, toda a percepção que o Renato Souza ele teve sobre esse canto. Então, tudo começa aqui com os três pialados, os três plios no começo das cantadas. Depois que você escutou os plios, tem aqui uma cantada com seis repetições, Aí fica, no caso, 18 segundos de cantada para cantada. Vem uma cantada agora com três, três repetições. Mais uma vez, 18 segundos de canto para canto. E agora vem uma cantada com nove repetições. Então é isso, pessoal. Esse aqui, ele é o módulo, né? Esse aqui, ele é o um módulo. Esse módulo vai se repetir durante o período que você adquirir aí no site. Eu tenho essa sequência com 30 15, 20 20, eu tenho essa sequência com 30 30, 45, tem várias opções, você escolhe a que mais lhe agrada. Sempre vai ter o tempo de canto e o tempo de pausa é muito importante para vocês. Continue vendo o vídeo, você agora vai ver a percepção do Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina, o dono do criatório Prorrogação, ele mesmo. E depois você deixa aí embaixo um comentário dizendo o que, que você achou também, tá bom? Vamos fazer agora, então, com repetição? Isso, você pode usar aí ó, o três plio, você pode apagar aí as quatro cantadas e deixar a primeira de seis. Então, nós já vamos entrar com a primeira de 6. Isso. Em seguida, você entra com uma de 3. Uma de 3. Exato. Você deixa essa de 6, você pode deixar a outra com 18. No caso, 18 de canto para canto. Isso. Agora, você busca de 9. Agora, você pode deixar 18 ali. Seria 6, 3 e 9. 6, 3 e 9? 6, 3 e 9. Essa gravação aí, eu quero uma cópia.